Fala galera, aqui quem fala é o bom, começando mais um vídeo no canal E dessa vez eu vou ensinar para você a como configurar o seu 808 no Ableton para ficar igual no FL Studio, vou estar tá ensinando tudo Então ó, já deixa o seu like se você é novo por aqui, se inscreva no canal ative o sino das notificações e bora pro vídeo A primeira coisa que eu vou fazer é abrir um canal midi Ou vocês podem clicar em Ctrl Shift T que abre um canal midi Seleciono o canal midi e vamos abrir um 808. Eu vou procurar aqui um KRNE D Trap, que é o que eu gosto. Com o canal midi selecionado, eu clico duas vezes. Ele abre automaticamente o, o meu sample de 808 no Simpler, que é um, um tipo sampler do FL Studio. Só que o Simpler ele é uma versão mais básica. E a gente quer mexer em outras coisas aqui que esse... Que esse sampler não tem. Então a gente vem aqui em sample com o mouse em cima. Clica com o botão direito e tem essa opção aqui. Simpler to sampler. E clicou. Bom galera, aqui a gente tem mais opções. Como vocês podem ver, mais abas diferentes. Que é aqui que a mágica acontece. E bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é afinar o meu 808. Por quê? O meu sample, ele vem por padrão em alguma nota. Ele está em... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, alguma dessas notas aí ele vai estar tá tocando. Só que o meu Ableton, ele não vê isso de cara, ele não sabe que nota ele está. Ele bota o meu Root Note como C, que é o seguinte, quando eu estou tocando o C aqui, ele vai tocar o sample original. Então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no Browser, Ctrl F e procura Tuner. Vamos afinar esse 808. Ó, eu vou tocar o meu C do teclado Que é o Dó E aqui no tuner vai aparecer qual nota esse sample tá. Então, ó, quando eu estou tocando o Dó do meu teclado O sample tá em Ré Ou seja, esse sample ele foi gravado em Ré E a gente quer deixar o seguinte Quando eu tocar a nota Dó, o C Tem que ser Dó no tuner também Tem que estar tá em C Então a gente vai vir aqui e abrir o tuner Tocar o Dó o dó do nosso teclado o c e ver o que está que dando então ele esse sample aqui na verdade ele está em ré no próprio nome já diz ó, d que é o ré então a gente vai vir aqui na opção root selecionou setinha para cima é, dó sustenido não é ré pronto agora quando eu toco o dó ele está dando c quando eu toco o mi que é o é ele tá dando E também, se eu não afino ele, o que que acontece galera? Vamos deixar aqui em C, que é o padrão que vem, quando eu toco Dó, ele é Ré, quando eu toco Ré, ele é Mi, quando eu toco Mi, ele tá em Fá sustenido, então tá errado, quando a gente for produzir e usar esse 808, ele vai estar tá desafinado e não vai estar tá junto com a música, então afina, que quando ó, toquei Dó tá Dó, toquei Ré tá Ré, Toquei MITAMI. Bom galera, a próxima coisa que eu quero ensinar para vocês é sobre o ADSR Que significa Attack, Decay, Sustain e Release ADSR E bom galera, para acessar o ADSR no Ableton É o seguinte aqui em Filter Global E essa terceira abinha aqui Como vocês podem ver uh, A gente vai fazer o seguinte Esse sample Aqui, se eu der um zoom, ele tem um kick aqui no início. E quando eu for botar o meu kick junto, vai ter um conflito. E eu não quero esse conflito, então eu uso o ADSR para mexer nisso. Eu vou mexer no ataque, que é o ataque é quando o sample inicia. E eu posso botar o sample para iniciar um tempo depois. Depois quando acabar o kick. Então, ó, meu sample tá assim. Se eu mexo no ataque, olha só agora, ó. Cadê aquele kick? Ó? Subiu. Então, o ADSR serve para isso. Se você mexer no sustain, por exemplo, eu vou deixar o sustain aqui. E o, o decay está em 600 milissegundos. Tá vendo que ele não se sustenta, então, se eu aumentar o decay, ele continua. Mas vai descendo conforme o tempo que eu botar aqui no decay mas vamos deixar o sustain por padrão porque eu quero isso infinito e o de que o de que aqui também por padrão ó ele vai percorrer o sample todo Então, muito simples muito fácil ainda tem outras opções aqui como o filter se vocês colocarem um filter aqui ó é um filtrinho que se vocês quiserem só tirar os agudos ó vocês podem desativar também e bom, galera, agora eu vou ensinar pra vocês a coisa mais legal do Ableton. Muita gente tem dificuldade aí de como fazer slide, que nem no FL Studio. Todo mundo fala, cara, no FL Studio é muito mais fácil fazer slide e tudo mais. E bom, não é bem assim, o Ableton também tem seus segredos, meu garoto. Então vamos lá. Abri aqui o meu piano roll, vou vir aqui no meu sampler e vou vir na aba Pitch Oscillator. E tem vários modos de se fazer... Slide é, aqui no Ableton. A, vocês vão vir nessa opção glide, ela tá em off e vocês botam portamento. Essa é a primeira opção. Então, ó, eu vou botar o meu sample aqui pra tocar e eu vou poder fazer que nem no FL Studio, ó. Vamos botar aqui numa oitava acima. Vou subir, ó. Olha só. E fica igual o FL Studio. Vocês também podem mexer nessa aba aqui. Timer, ó. Vamos supor agora. Tem que ser mais rapidinho, né? Vocês podem usar o Glide também, ó. Deixa eu aumentar aqui o Glide. Que aí já é diferente. O que faz, né? O portamento é um e o Glide é outro. Então, olha é o efeito que deu. Deixa eu duplicar isso aqui pra gente sentir melhor o efeito. Vamos botar esse aqui, aqui embaixo só pra exemplo. Ó. Vou botar uma nota maior, ó. É outro tipo de slide que ele faz, ó, mas se eu deixo aqui no portamento, mas vou diminuir aqui o time, vamos botar como estava, né? Tava em 60. E também, rapaziada, outra coisa como vocês podem fazer é aqui vocês vão vir na aba mid e nessa opção range tá mais 5 ST, que são semitons, vocês vão botar até mais 24. E agora ó, vou apagar isso aqui. E eu vou vir aqui em envelopes. Vou expandir. Você selecionar midi control pitch band. E agora ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer de uma forma diferente. Criei dois pontos aqui. E vamos supor que aqui eu quero, tipo, uma subida. E aqui eu quero uma descida, ó. Ó, vamos ouvir. E a gente pode misturar os dois também, galera. Vou desativar o... Vou botar aqui em notes de volta. E vamos botar aqui no... Ó. Então, eu tenho essas três opções de fazer slides no Ableton e dá para explorar bem, é, dá para fazer de uma forma muito bacana e muito legal. Outra coisa que vocês podem notar também, ó, você consegue ouvir os dois mesmo no portamento. Vamos supor que você quer só uma nota por vez no Ableton. Tipo, se eu boto uma aqui, ó, ele está tocando duas notas. E vamos supor que a gente não quer isso. A gente quer que toque uma nota só. Filter Global e Voice, Vocês deixam em uma Só que aí o Glide não vai funcionar tão bem Entendeu? Ele não volta Então deixa em duas Que o teu Glide vai funcionar da melhor forma ó. E bom, entre as opções rapaziada Eu prefiro O portamento do que o Glide Porque o Glide é uma Parada um pouco diferente Ó o portamento é assim: ó. você escuta mais a nota que está fazendo o slide no portamento, mas o glide tem um efeito legal também. É tudo você ver o que fica melhor na sua música. E dá para botar várias. Ó. Vamos botar duas, e aí a gente volta aqui a nota. Esse mouse está bem grande, mas ó. Cara, é muito simples fazer 808 no Ableton. Dá pra deixar igual o FL Studio. Olha só como é que ficou tão bacana. Tem três opções. Testa aí, cara. Vai testando. São muitas possibilidades. Eu tenho certeza que você vai achar aí coisas muito bacanas pra se brincar. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.